não devia ser difícil fazer esse vídeo mas tem muitas emoções a flor da pele nesse momento tem emoções de indignação com o que foi o assassinato da Marielle Franco e tem reações meio apavoradas, talvez, meio raivosas, vamos dizer assim a raiva e o medo andam muito juntos né? muito raivosas querendo diminuir a gravidade do que aconteceu. Os dois extremos, obviamente, são ao mesmo tempo provavelmente errados e ao mesmo tempo difíceis de aceitar uma comunicação. É, se eu fosse me colocar de um lado, eu me colocaria do lado de quem está muito preocupado e que acho que foi um absurdo, que entende que foi um absurdo esse assassinato. Não importa quais tenham sido as razões, não importa quem tenha sido o mandante e quem tenha cometido o crime. Mas eu procuro sempre ficar é, no meu centro, eu procuro sempre equilibrar as emoções e a razão. Eu vou falar o que, que eu acho do que foi esse crime, o que causou esse crime, ah, e o que significa esse crime para o Brasil e também até um pouco para o mundo. Agora já passaram alguns dias, já teve repercussões aí em vários lugares fora do Brasil. Vamos falar delas também. Mas primeiro vamos falar quem foi Marielle Franco. Marielle Franco foi uma mulher, tinha 38 anos, negra, bissexual, estava casada com outra mulher, mas já tinha se declarado bissexual. É, a causa dela, as causas dela, eram é, pessoas da periferia do Rio de Janeiro, ela era vereadora, pessoas da periferia do Rio de Janeiro, é, direitos LGBT em geral, e ela teve um papel importante, e continuava tendo, na, no combate às milícias no Rio de Janeiro, que é bem sabido né, pelos jornais, Volta e Meia estão anunciando isso daí, tem um monte de ligações com políticos. Né? Tem políticos milicianos e tem políticos eleitos com milicianos ou envolvidos com milicianos de alguma forma. Uh, essa foi Marielle Franco. E essa continua sendo Marielle Franco, porque a voz dela foi amplificada com esse evento. Mas vamos falar isso mais à frente. Eu, homem, branco, cis, privilegiado, não moro na periferia, muito embora no Rio de Janeiro a periferia permeie o Rio de Janeiro inteiro, então tem uma periferia a menos de 600 a 500 metros de mim. E eu votei Marielle Franco. Por que, que eu votei em Marielle Franco? Porque eu entendo que não há como a humanidade ser boa enquanto ela não for boa para todos. A humanidade será ruim para mim enquanto ela for ruim para alguém. E na verdade estou sendo um pouco não estou falando a verdade porque eu realmente não tenho esse foco de ah eu quero que seja bom para mim então eu vou fazer assim não, eu me viro bem, eu sou branco cis privilegiado ah, o mundo funciona a meu favor eu, infelizmente para os outros, infelizmente para mim eu não preciso que alguém me defenda e eu preciso que as pessoas estejam sejam bem, eu, eu tenho empatia, todos nós temos empatia então, eu falei disso de ser bom para mim enquanto não ser ruim para mim enquanto for, for ruim para alguém em parte porque é uma forma que a gente acha que vai atingir mais as pessoas e talvez eu esteja sendo injusto com as pessoas nesse momento talvez a grande maioria das pessoas se, se satisfaça com a mesma razão que eu tive para votar em Marielle empatia a gente sofre enquanto a gente sabe que tem gente sofrendo no mundo. A gente sofre enquanto a gente sabe que tem gente sendo espremida entre milícias, crime organizado, traficantes, polícia, um Estado que aparece com a polícia, não aparece com a presença da... com a educação, com a cultura, com a inclusão social, enfim. Marielle era mobilizada em torno disso tudo. Ela foi morta por causa disso tudo difícil dizer, as investigações não acabaram, pode ser que nunca acabem se nunca acabarem é um bom sinal de que é, tinha sim a ver com tudo isso e sim né, posições muito poderosas no governo impediram as investigações porque não é possível que não se descubra quem mandou quem atirou é mais fácil quem mandou esse crime porque mandou esse crime agora qual é a o resultado desse crime. O primeiro resultado desse crime é a perda absurda de uma mulher. Eu fiz uma coletânea, vou continuar fazendo, de artigos, vídeos, conteúdo interessante, útil sobre Marielle, sobre o caso, no meu clipping. Vou colocar o link na descrição do vídeo. É bit.ly barra clipping Rony B onde só o R é maiúsculo. Rony B sou eu nas, na maioria das redes sociais. R-O-N-E-Y-B de bola. E o que significa o assassinato de Marielle? A essa altura já se passaram seis dias, cinco dias. Já teve Katy Perry chamando as irmãs, a irmã e a filha talvez, de Marielle para o palco. Já teve na, no Senado Europeu, no na na Câmara Europeia, não é bem o Senado Europeu, a reunião de cúpula da Europa, é, espanhóis pedindo que se suspendesse com, é, negociações com o Mercosul, enquanto não se esclarecesse o que estava acontecendo aqui. É, não faltam manifestações no mundo, artigos no mundo sobre esse assassinato. Que, aliás, é um pouco difícil para mim também de falar, porque eu tenho vontade de chorar sempre que falo isso. Mas, segura a bola. Porque tem vontade de chorar? Tem o pessoal daquele pessoal da, que eu comentei que está meio revoltado, que acha que tem que diminuir a, a seriedade desse assassinato, que diz ah é só mais uma pessoa que morre com a violência do rio. Não é só mais uma pessoa que morre com a violência do rio, porque claramente não foi um assalto. Basta ver as notícias. Claramente foi uma execução e foi a execução de um político, de uma política. Uma política que se colocava contra um sistema que é perverso com a sociedade se colocava contra milícias vai que ela tem sido por milicianos na verdade ela incomodou os milicianos porque ela estava tentando mudar um sistema que se baseia na exploração e no maltrato à maior parte da população brasileira a população de periferia é a maior parte tanto em números quanto economicamente, são eles que produzem para o país, são eles que pagam mais impostos, são eles que mantêm a economia em funcionamento. Esse papo de que, ah, quem mantém a economia em funcionamento é rico, não. O mundo poderia muito bem existir sem rico, poder substituir os ricos por inteligência artificial seria lindo. E todos nós trabalharíamos com inteligência artificial, talvez o mundo fosse mais justo assim mas não é uma ficção científica. Então, tem uma galera que tenta diminuir falando que foi só mais um assassinato numa cidade violenta. Não. Foi a, o extermínio, foi a execução de uma voz dissonante, uma voz que buscava é, uma sociedade mais justa, e com certeza ela foi morta por causa disso, direta ou indiretamente. Né? Ou a luta dela colocou, a colocou contra grupos que têm poder suficiente para se sentir no direito de fazer uma execução dessa, claramente uma execução. Estou mandando uma mensagem, né? Estamos aqui, vamos matar os políticos que se colocarem contra nós. Sejam eles quem forem eles. E isso é muito sério. É muito sério. Isso é um ataque bizarro contra a democracia. Por isso o mundo está dando tanto, tanto foco, por isso o mundo está dando tanta importância, por isso que a gente deve dar muita importância a isso. Porque uma coisa é você chegar e falar assim, ah, a direita é ruim por causa disso, a esquerda é ruim por causa daquilo. E você falar, a direita é ruim por causa disso, pô, ah, menos um falando mal da direita. Ah, a esquerda é ruim por causa disso, pô, menos um falando mal da esquerda. Isso não pode acontecer em hipótese nenhuma. A democracia não pode, em hipótese nenhuma, deixar que isso aconteça. Poder paralelo, que o pessoal tanto fala, né, é, ele se torna perigoso a partir desse momento. A partir do momento que ele elege políticos... E elimina políticos literalmente, não é com artifícios legais ou fake news ou etc. Me lembra de falar de fake news também. Elimina matando mesmo. Maria ele não é a primeira, Maria ele provavelmente não será a última. Tem artigo também guardado no meu clipping sobre o hábito, a prática de se exterminar políticos adversários. Não é nova no Brasil, é muito antiga. Mas com Marielle explode isso né? por vários motivos que eu acho que não cabe é, discutir nesse vídeo eu fiz um roteiro Peraí. porque é complicado muita coisa para falar emoção envolvida Tá, uma outra coisa o que significa o que acontece agora que Marielle foi assassinada, é, muitos milhares de pessoas se é, mobilizaram em manifestação logo no dia seguinte, eu estava lá vendo, não consigo calcular a quantidade de pessoas, que era muita gente, não tinha como ver, não tinha como ver onde terminava a multidão aqui no Rio de Janeiro. E é um momento assim, de profunda tristeza, é uma perda, não há nada de bom no que aconteceu. Mas existem desdobramentos que podem nos colocar no caminho melhor. No, no caminho de não aceitar mais isso, no caminho de perceber a seriedade dessa mobilização, a seriedade de construir uma sociedade mais justa, a necessidade de a gente se afastar dessa, dos medos de mudança e perceber que a gente precisa de uma sociedade melhor. Que não adianta, eu vejo muito isso do lado das pessoas que estão tentando diminuir estão tentando diminuir nem por maldade, é porque estão assustadas mesmo acho. é o assassinato de Marielle Franco a gente tem que se afastar dessa ideia de que existem pessoas de bem e pessoas de mal eu sei que é muito confortável você achar isso ah eu sou uma pessoa de bem a gente vai resolver o mal se a gente acabar com as pessoas de mal mas as pessoas de mal, as pessoas de bem, elas acontecem de acordo com o contexto delas. Eu digo de vez em quando que é muito fácil ser bom, difícil é não ser ruim. E em um momento como esse que a gente às vezes fala coisas horríveis, coisas preconceituosas, que a gente não pensa, não sente de verdade. Mas a gente num esforço de reduzir a violência a um fenômeno de indivíduos, Existem muitos indivíduos maus, então existe maldade. Existem poucos indivíduos bons, então existe bondade, é, maldade. E a gente só precisa ter mais indivíduos bons. Não existem indivíduos bons e indivíduos maus. Existem indivíduos que é, estão bem e são bons, porque é fácil ser bom. E existem indivíduos que estão numa estrutura perversa, que é, amplifica... Claro que tem gente má muitas das pessoas mais talvez, possam ser recuperadas a gente vê casos disso gente devia ter um clipe só sobre pessoas mais que são recuperadas, mas enfim muitas pessoas boas fazem coisas ruins é, levadas por uma, um meio ruim um meio que não mostra que ele faz parte daquela sociedade nesses dias mesmo fizeram ação social tentando, né? enfim é, e fizeram identidade nova para as pessoas e uma dos entrevistados falou assim é tô de voltando para agora tem uma identidade nova novo voltando para a sociedade tô voltando a fazer parte da sociedade gente não pode uma pessoa não sentir parte da sociedade a partir do momento que você se sentir fora da sociedade você tem que sobreviver em torno daquilo aquilo começa a se tornar seu inimigo ou pelo menos é o outro e nós humanos temos problemas com o problemas com outro com a outra tribo a gente, a gente se desenvolveu nesse meio, a, a outro tempo podia roubar nossos recursos então você cria naturalmente um conflito, mas também um é assunto para outro vídeo seja como for, a, o extermínio da voz, a tentativa de extermínio, o extermínio do corpo de Marielle Franco deve ter, precisa ter, está tendo felizmente o efeito de amplificar a voz de Marielle Franco e que não é a voz de Marielle Franco, ela era uma das pessoas que levantava essa voz, a voz de uma sociedade que respeita os direitos humanos, que é outro tema que preciso falar aqui nesse canal, mas cai na mesma questão, a gente não pode crer direitos humanos só para humanos direitos, mas que se divide os humanos entre direitos e indireitos, e errados, você está assumindo que uma pessoa é essencialmente boa e outra pessoa é essencialmente ruim, isso não existe, se você olhar para você mesmo, para você mesma, você não é essencialmente boa, eu não sou essencialmente bom, tem vários momentos que eu tenho raiva e que eu quero fazer mal a alguém, claro que eu sou cis, branco, privilegiado, etc, eu tenho todo uma, uma, um, um, um colchão de segurança que me ajuda a ter tranquilidade, que me ajuda a me equilibrar, né? e... e pensar, não, não, vou fazer mal a ninguém. E eu não tenho nem medo de Deus, porque tem gente que não faz mal a ninguém porque acha que Deus vai castigar. Eu nem acredito em Deus. Mas a gente tem outras é, bases morais, a gente tem outras bases é, humanas, e essas bases, elas se refletem em direitos humanos. Enquanto a gente permitir, se a gente não reagir intensamente, e você perceba que eu estou evitando palavras como combater, enfrentar, destruir... Porque a gente tem que construir, a gente tem que é, alimentar, a gente tem que erguer o que? Direitos humanos, igualdade social, empatia. E eu espero, e acho que está acontecendo, que a, a voz, essa voz que Marielle Franco ajudava a amplificar, e que é uma voz que vem... Você pode até, se for religioso, se for religiosa, achar que, de certa forma, é a voz de Deus, né? Dê de, de outra face, ame os outros como eu vos amei, né? ame os outros como vocês amam a si mesmos. Essa voz que tem impulsionado a humanidade sempre em direção a uma sociedade mais justa, mais igualitária, melhor para todos, em que todos tenham a possibilidade de buscar a realização dos seus potenciais e, e é isso gente vamos encerrar o vídeo, eu já fiz o encerramento antes, vou colocar o encerramento aqui enfim espero que esse vídeo seja útil para você espero que seja útil para algum amigo, alguma amiga sua é, curte, assina o canal, o que você queira mas peça que se esse vídeo for legal para alguém que você conheça, manda para ele manda de repente o link dos artigos porque a gente não pode se calar diante disso. A gente não pode deixar que um caso sério como esse caia no esquecimento. Obrigado. Tchau. Não devia ser difícil fazer esse vídeo. Não devia ser difícil fazer esse vídeo porque tem... Não devia ser difícil fazer esse vídeo. Não devia ser difícil fazer esse vídeo. Não devia ser difícil fazer esse vídeo. Vamos lá.